Sem dúvida nenhuma, uh, com, com, quanto menos comprimido o paciente giri, maior facilidade dele tomar o um remédio. Então a adesão é extremamente importante e quanto mais tempo ele puder ficar tomando o mesmo remédio, sendo com maior facilidade de ingestão do remédio, melhor será a durabilidade deste esquema terapêutico e consequentemente menor resistência e troca de medicamentos. Veja, a gente já conhece as drogas antirretrovirais desde 96. Tem pessoas vivendo com HIV que começaram tomando só a ZT monoterapia, graças ao avanço dos medicamentos, dos medicamentos novos, portanto, a inclusão de novas pessoas, isso vai fazer uma sobrevida muito maior dessas pessoas e, consequentemente, ela se tornará realmente uma doença crônica.